Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui pra falar da novidade do COVID para as gestoras da casa de moda. Eu digo para as gestoras da casa de moda porque a gente é o povo que mais sofre dentro desse COVID. O jogo existe tem, sei lá, 6 anos, 8 anos, 7 anos. Eu não sei, o jogo existe faz bastante tempo E nunca teve nada para as gestoras poderem gerenciar a casa de moda Uma facilitação, alguma coisa que mostre quem fez e quem não fez desafios Por exemplo, um agendamento de rali para iniciar Ou algo que permitisse que a gente visse quem tá ou não com o rali ativado e tem inúmeras ideias para essa questão E o Covid, assim, nunca se importou em colocar isso no jogo até o dia de... Que Que dia foi? Vamos falar o vídeo de hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Ok, faz um tempinho já que saiu essa novidade tipo, uns quatro dias. Só que eu não tava com o meu rali ativo na hora. Era, era a vez do meu grupo desativar. Aí eu não podia ver. Mas agora que o rali já tá acabando. Desculpa, eu sinto falta de tempo. Agora que o rally já tá acabando, né, ainda dá pra ver e, enfim, eu quero mostrar pra vocês. Bom, alguém tava falando, eu não sei quem, deixa eu ver se eu encontro a página aqui. Essa pessoa aqui, RC News. RC News, eu não sei quem que é, gente. Eu só recebi isso aqui no WhatsApp. Essa pessoa já estava falando, antecipando algumas dessas novidades. Eu não sei de onde ela tirou, nem sei quem ela é, na verdade, porque eu só recebi no meu WhatsApp das pessoas na minha casa de moda, tão obrigada. Pessoas na minha casa de moda. Essas coisas realmente aconteceram, né? A gente estava vendo essas novidades e tudo mais. E as novidades elas se tornaram realidades. tudo bem que novidade não é mentira, gente. Ficou confuso, vocês entenderam. Agora vamos parar um pouquinho aqui e se inscreve no meu canal. Não, brincadeira, gente, eu nunca faço isso, eu queria fazer, eu queria fazer, desculpa, desculpa. Vamos parar um pouquinho aqui e falar sobre o que é casa de moda, por que, que essa ferramenta, essa atualização, é uma coisa tão, tão importante pra nós gestoras. Eu, assim, sinceramente, eu não vi o que ninguém tá falando nos grupos do Facebook a respeito dessa né? mecânica nova. É sério, eu não vi. Talvez eu não esteja tanto no Face quanto eu ficava antes, mas eu não vi nenhum post sobre isso. Mas enfim, Casa de Moda é como se fosse o nosso clã dentro do jogo, é onde a gente se junta em no máximo 50 pessoas para fazer desafios, os próprios desafios que já aparecem normalmente no jogo, para atingir uma pontuação e abrir bolsas de prêmios. Eu já fiz vários vídeos sobre casa de moda e etc por aqui, eu vou deixar o link da playlist de dicas aqui, ela tem muitas dicas, assistam, é somente sobre COVID, então se você é iniciante eu recomendo você assistir essa playlist. E é, quem é gestora da casa de moda, pode aceitar as pessoas, é, mudar nome, foto, enfim. A gente pode tipo, ativar e desativar o rally. Mas a gente não tem ferramentas suficientes pra gerir 50 pessoas diferentes. Tipo, quem vai ativar, quem não vai ativar, qual grupo vai fazer tal coisa, porque 50 pessoas fazendo flashback não precisa, dá pra ser tipo um quarto disso, que dá a pontuação certa. Então, a gente acaba usando meios externos pra gerenciar a galera. E o COVID assim, eu não sei se ele nunca se importou com isso, ou se ele simplesmente, tipo, tudo bem pra ele, a gente usar meios externos, a não ser o jogo, pra se comunicar, eu acho que sou um pouco perigoso, mas enfim, é, muita gente não quis entrar na minha casa de moda porque tinha que usar o grupo do WhatsApp, mas infelizmente a gente não tem outro Modo de, de organizar a galera. Tem o bate-papo dentro do COVID, mas ele é bem esquisitinho, assim, ele não funciona muito bem. E ninguém usa, na verdade, que eu conheça. Só quando acontece alguma coisa e raramente alguém vê o que tá lá. Então, eu não sei se isso tava com baixa prioridade na lista de tarefas do COVID, provavelmente. Mas, agora que ele veio pra EA, essa já é a segunda coisa nova? Eu não lembro. E algumas coisinhas novas, pequenas, que eu venho é, notando com, quando o covet se juntou com a EA. Essa é uma novidade muito legal, assim, eu não sei se eles aumentaram a equipe, mas eu gostei bastante. Dado o resumo de que basicamente a gente não tinha nada nenhuma ferramenta para gerenciar 50 pessoas. E a gente tinha que ver na mão se a pessoa fez ou não o desafio, entrando pessoa por pessoa e pedindo para ela ativar que a gente pudesse ver os looks delas. A novidade que eles trouxeram é um menuzinho embaixo de cada desafio do Rally, mostrando todas as pessoas da casa ativas no Rally. E quantas fizeram e não fizeram. Aqui na casa de moda, vou mostrar para vocês que nada mudou. Por que tem toda essa cobrança? Você pode estar se perguntando, é porque se a gente não atingir as pontuações, a gente não abre as bolsas. Então precisa realmente dessa cobrança, desse comprometimento das pessoas. Então aqui nada mudou, né? Nada mudou. Porém, aqui na linha do tempo de desafios, a gente tem aqui agora, ó, essa flechinha. Lembra que antes estava escrito só participando do rali, desafio do rali das passarelas, algo assim? Agora a gente tem essa flechinha e mostra quantos membros participaram. Quando a gente clica aqui para ver, mostra o nome de todo mundo que tá ativo no Rally. Olha só que massa, gente. Vamos vir aqui no desafio que não é obrigatório. A gente vem aqui na flechinha e mostra em cinza. As pessoas que não participaram desse desafio E em dourado as pessoas que participaram Então a gente sabe quem participou Quem não participou É muito, muito, muito útil essa ferramenta fiquei muito feliz com ela Isso vai ajudar todo mundo, até porque... A gente tem um grupo de avisos no ADS a gente mandava preencher o desafio e falando quantas pessoas faltavam, só que a gente não sabia quem era. E agora a gente pode simplesmente printar aqui e falar, ó, oh, falta fulano, fulano, fulano pra fazer esse desafio. Muito melhor, gente. Assim, na notícia que eu tinha visto daquela, daquela imagenzinha, tava falando que ia ter uma opção de cutucar a pessoa que não fez o desafio ainda. Isso eu não vi, mas o que eu vi mesmo foi essa listinha aqui. Poxa, gente, uma coisa tão simples, né? Pegar quem fez, quem não fez, voltar numa lista, colocar cor e não cor. Uma coisa tão simples fez tanta diferença pra gente, que é a gestora da casa de moda. Então, resumindo, assim, eu amei essa ferramenta nova, eu achei que ela veio tarde, sim, vou reclamar, porque é uma coisa simples. É uma solução bem simples que eles encontraram e que já ajuda pra caramba, sério, vocês não têm noção de, do quanto ajuda, se você é gestora você tem noção, agora só falta eles criarem mais e mais ferramentas pra melhorar nossa experiência dentro do jogo se eu fosse desenvolvedora do time deles eu iria querer que meus jogadores passassem mais tempo dentro do jogo do que fora, então eu ia querer que eles pudessem controlar o rally inteiro por dentro do jogo sem precisar de artifícios externos. e a questão da casa de moda é bem chata você ficar mandando mensagem pra pessoa e tudo mais, então eu ia com certeza arrumar um jeito de criar um sistema de advertência pra poder gerenciar as pessoas mas isso aqui já tá de bom tamanho, vindo do COVID, vindo do nada eu não sei como essa pessoa descobriu as coisas porque eu não sabia de nada eu tô bem off, assim, das redes sociais se você quiser ver mais sobre mim você pode ver no meu Instagram, é só lá que eu tô agora eu fiquei bem feliz e eu quero saber a opinião de vocês porque eu literalmente não vi a opinião de mais ninguém sobre essa ferramenta nova eu só vi as pessoas da minha casa de moda falando que amaram eu não vi mais ninguém falando nada então eu tô louca querendo saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você mudar o povinho que ele tá feliz agora com essa ferramenta. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião. Tchau.